Opa, você está estudando raciocínio lógico para concursos e não consegue montar nenhuma tabela-verdade, já desistiu da tabela-verdade? Então veja esse vídeo. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como montar qualquer tabela verdade em apenas três passos, isso mesmo, qualquer uma em apenas três passos. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e vai vir assistir para agregar a sua preparação. E também baixo o material da nossa aula aqui, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que no seu e-mail, que só quem está na lista VIP recebe, mais Renato. Como é que você vai me ensinar isso em três passos? Raciocínio lógico da minha vida é só derrota, eu não tenho uma vitória em raciocínio lógico. Então, vê o caso aqui de sucesso da nossa aluna Letícia. Quero agradecer ao MPP. Pois graças a graças a esses professores incríveis, acertei 4 de 5 questões de RLM da minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória. está aí o gabarito de 4 para 5. Aí eu te pergunto? Isso daí a gente tem que perguntar para Letícia na real, né? Mas sem o um método quantos ela ia acertar? A vitória chegou. Com certeza. Muita gratidão a vocês letícia letícia muito obrigado pelo seu depoimento um prazer ler e saber que você que está assistindo agora também é capaz com o método mpp então vamos começar antes aqui estão minhas redes sociais meu instagram meu facebook troca o like segundo de volta o do marcão também e vamos embora pessoal antes da gente montar a tabela verdade em si vocês precisam saber algo que é uma sequência. Por quê? Qual é a sequência para se estudar raciocínio lógico? Você começa lá em proposição simples, depois vai para composta, depois que vem a tabela verdade. tá? Aí tem os conectivos lógicos, né, que vem na parte da proposição composta. Mas então eu vou dar uma revisada aqui, e aí a gente entra na tabela verdade, nos três passos. Eu falo que são os três passos para a felicidade do maravilhoso raciocínio lógico. Isso eu falo lá no nosso curso. Vamos lá! A diferença do que é uma proposição simples e uma proposição composta, por exemplo. Proposição simples aqui, ó, João é médico. É uma frasezinha afirmativa negativa que tem um sujeito e um predicado e ou é verdadeira ou é falsa. Porque nesse raciocínio lógico, a gente só está preocupado em saber se é verdadeiro ou é falso, se dá para julgar ou não. Maria não é casada. Por mais que você não saiba quem é o João, essa afirmação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Maria não é casada. Se ela for casada é falsa, se ela não for casada é verdadeira. Tudo bem? Proposições compostas. Ó, as proposições compostas elas têm a proposição simples, porém têm os conectivos lógicos. Elas são compostas de proposições simples e conectivos lógicos. Tá bom? Só dando aquela revisada para a gente chegar no objetivo. Mas Renato, o que são os conectivos lógicos? Olha, isso aqui é lá do nosso curso, eu trouxe para vocês aqui. Conectivo lógico. Isso é o que você precisa saber. Esse é o mapinha do MPP. Primeiro, aqui eu mostro tudo que você precisa: como vem na frase, qual é o nome e qual é o símbolo. Tá legal? Então vamos lá. Lembrando que aqui eu estou recordando com você, e até se você nunca viu, tu já tem, sabe o que é proposição simples, o que é composta. Porque nós precisamos para chegar na tabela verdade, tá? Mas lá no curso é um passo a passo também para comparar. Vamos lá: frase E, como vem na frase o primeiro E, qual é o nome dele? Conjunção. Qual é o símbolo? Um chapéu. Show de bola? O segundo é ou o nome de junção, inclusiva, porque tem banca que bota de junção e tem banca que bota de junção, inclusiva. E o símbolo? Um V. O terceiro ou, ou é isso mesmo, tipo assim, ou Renato é carioca ou o Renato é baiano. Eu só posso ser uma das duas coisas, por isso que o nome é disjunção exclusiva. É um vêncu tracinho. O quarto é o se então famoso, condicional, símbolo é uma seta, e o último é o se somente se, bicondicional, o símbolo dois setas. Galera, você tem que saber os três aqui. Mas para você é, aprender mais rápido, Fica em casa fazendo assim, ó. Vamos lá. E. Faz aí em casa. Se não fizer, não vai ser aprovado, hein? <risos> vou jogar essa praga pra você. Brincadeira, tô brincando. Para com isso, vai ser aprovado. Mas faz, faz. Faz que é melhor. Aí, como é que você vai fazer para decorar aqui? Pra tá na mente. E, ou, ou, ou. Então, sei somente ser. Morreu. Então, como é que é? Repete aí. E, ou, ou, ou. Então, sei somente ser. Decorou, tá aí, tá na tua mente, né? E até bom, você vai chegar agora pro maridão, amor, olha o que eu aprendi na aula de raciocínio lógico. E é meio sugestivo, né? Vai dar um up aí no relacionamento. <risos> Pô, Renato, mas se eu chegar na prova e ficar e só fala baixo, senão tá dando para pro outro. E, ou, ou, ou, então sei somente ser. Se eu ficar fazendo isso na prova igual um maluco, vão falar, Pô, cara maluco. Gente. Que seja um maluco aprovado, concorda ou não? Não tem problema algum. Tá legal? Então, decorou aí os conectivos. Agora sim, chegamos onde nós queremos. A tabela verdade, pessoal, muita gente fala pra você, ah, você tem que decorar a tabela verdade. Não, gente, não tem nada disso. Você tem que aprender. Eu vou te ensinar o que você deve fazer para aprender. E nesses três passos da felicidade, você vai arrebentar. O primeiro passo para montar qualquer tabela verdade, pessoal, é esse aqui. É encontrar o número de linhas da tabela verdade. Sempre que você for montar uma tabela verdade, o primeiro passo é encontrar o um número de linhas da tabela. Para isso, devemos fazer 2 elevado a n, onde n é a quantidade de proposições simples. Para ficar mais prático para a gente, letras ou frases diferentes, porque nas provas ou vem letra ou vem frase representando a proposição simples, tá legal? Um exemplo prático. Se você quiser montar uma tabela. Olha para cá. Se você quiser montar uma tabela. Exemplo A. Se você quiser montar uma tabela, que tem a letra A e a letra B como proposição, por quê? A representação de proposição simples é através das letras do alfabeto, ou é frase ou é letra diferente. Se você tem duas letras, significa que você tem duas proposições. Anotou isso? Se você tem duas letras, duas proposições. Então o valor de n é 2. Tudo bem? São duas proposições. Daí, para você achar o número de linhas, você vai fazer 2 ao quadrado, porque é sempre a base é 2 elevado a n 2 ao quadrado 2 ao quadrado é 2 vezes 2 4 linhas ou seja a tabela verdade com duas letras ela tem quatro linhas mas como são essas quatro linhas gente passo a passo é igual na vida primeiro a gente aprende a engatinhar, depois andar depois correr não querer correr estamos aqui já engatilhamos recordei agora estamos andando primeiro passo vamos aprender a achar o número de linhas Segundo passo eu vou te ensinar, terceiro passo eu vou te ensinar e aí a gente junta tudo e monta. Tá legal? Não, não atrapalha, senão vai te atrapalhar. Eu sei que tá pensando aí, não tá pensando? Não tava na tua mente? Charles Xavier aqui, ó, X-Men, tava na tua mente. Como é que vai ficar quando eu montar? Calma, calma, vai chegar a hora, tá bom? Então vamos lá. Se por exemplo eu tivesse três letras: letra A, letra B e letra C. Três letras diferentes, né? A, B C. Como é que ficaria? Aí, o N vale 3, porque são 3 proposições. Então, eu vou ter o que, galera? 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, ok? São oito linhas. E assim por diante. Se fosse quatro letras, seriam quatro proposições. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 16. E assim por diante, tá legal? Então, copia aí, dá o teu pause para você não errar. Se bora? Vamos lá, deixa eu apagar. Agora vamos, chegamos no segundo passo. Distribuir v e F nas letras, proposições na tabela, né? Da tabela. Para isso usamos a ideia do dobro. Olha para cá o que eu quero dizer para você. Vamos lá. Senão no passo a passo mesmo, cara, ó, Exemplinho. Exemplo A anterior. Nós pegamos duas letras. Ó, a coisa vai evoluindo. Duas letras. Se eu tenho duas letras, consequentemente eu vou ter 2 ao quadrado, quatro linhas. Então se eu fosse montar essa tabela, ficaria assim, ó. Agora eu já vou começar a te mostrar. A e B, primeiro. Quantas linhas eu vou ter? 4. Eu vou botar aqui quatro linhas, ó. Que legal. Uma, duas, três, quatro linhas, show de bola, quatro linhas, ok. Ok, eu tenho que o segundo passo é você distribuir verdadeiro e falso nessas linhas aqui, tá nessas letras, ok. E aí, qual é a ideia para isso? Usamos a ideia do dobro. O que é a ideia do dobro? Você sempre vai começar de trás para frente, porque. Nós usamos as letras em ordem alfabética, então você vai sempre começar de trás para frente. E você vai sempre, escuta o que eu estou falando, sempre começar com um, um que, um verdadeiro e um falso, porque as proposições são verdadeiras ou falsos. Você sempre vai começar com um, um que, um verdadeiro e um falso. E por que é a ideia do dobro? Porque toda vez que trocar de letra, você dobra a quantidade de verdadeiros e falsos. Então aqui foi um, um vezes dois dá dois. Aí fica dois verdadeiros e dois falsos, ok? Vou... Ah, explica de novo. Vou explicar. Calma, amor. Devagar, você está agoniado. Eu sei que são anos nas trevas, mas a luz chegou. Se liga. Vem comigo até o final que tu não vai se arrepender. Então vamos lá. De novo. Quatro linhas, montei as quatro linhas. Eu começo sempre no final. Com o quê? Com um. Um verdadeiro e um falso. Se eu tirar aqui, que de repente tu vai confundir. Na real, eu multipliquei aqui por dois, tá? Um verdadeiro e um falso até completar. Mudou a letra, eu dobro. Um vezes dois é dois, dois verdadeiros e dois falsos. Tudo bem? Agora A, B e C. Tá legal? Se eu tenho três, Letras significa que eu tenho três proposições. Então fica 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dão, que vai dar, deixa eu botar para cá, oito linhas. Então, quando eu vou montar essa tabela, eu tenho que ter oito linhas. Oi! Vamos lá! A, B e C. Eu tenho que ter oito linhas. <cười> Perdão? Vamos lá ter oito linhas. 1 2 3 4 5 6 7 8 linhas. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 linhas. Então eu vou ter que ter oito linhas aqui na parada. E na hora de distribuir verdadeiro e falso é a mesma coisa, eu começo de trás para frente. Atrás sempre com um. Um que é um verdadeiro e um falso até completar. Tá? Toda vez que mudar a letra, é a ideia do dobro. Eu vou dobrar. um vezes 2 dá 2, aqui fica 2, correto? E aí serão dois verdadeiros e dois falsos. Se liga, presta atenção. Estou revelando aqui um néctar do MPP. Algo muito bom. Ah, mas eu sou aluno, você está revelando isso. Cara, sinceramente, você é aluno do módulo completo de raciocínio. Você sabe que tem muito mais do que isso, né? Então, sai para lá. Vamos ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Não né? era nem para você estar tá pensando nisso. tá? Mudou de lado, dobra. 2 vezes 2, 4. Então são quatro verdadeiros e quatro falsos. Acabou. Beleza? Então aqui, ó. comecei de trás para frente sempre com um. Renato, eu posso começar com dois? Não, seu louco! Só pode começar com um de trás para frente. Um verdadeiro e um falso. Mudou dobra. Dois verdadeiros e dois falsos. Mudou, dobra, quatro verdadeiros e quatro falsos. Acabou. É assim. Tudo bem? Esse é o segundo passo que você tem que saber. Se você quatro, mesma coisa. Muda nada. Pegou, zero trauma. E agora, o terceiro e último passo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Utilizamos a tabuada lógica dos conectivos para encontrarmos o resultado que é a. Tabela verdade, entenda. A tabela verdade é um resultado. Falaram para você decorar a tabela verdade, tem nada de decorar, estou te ensinando aqui como fazer, tá? O que você tem que saber para chegar no resultado é a tabuada lógica. E tabuada lógica nós criamos aqui no MPP, daquela proposição composta. Cada um tem a sua. Como é que é a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Agora a gente vai botar a mão na massa para montar a tabela. Já sabemos os três passos. Como é que é a tabuada lógica do E? Tudo vê dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Se uma for falsa, se tiver uma falsa, já é falso. Entendeu? Aqui, na tabuada lógica, a gente otimiza o teu tempo. A gente mostra o que é importante. Então, vamos lá. O E, tudo vê dá V. Correto ou não? No E, tudo vê dá V. Ou seja, se não é isso, é falso no ou tudo F da F, se não é isso, é verdadeiro entendeu? Ou iguais da F, diferentes da V. Se então, que é a setinha, V com F da F, que é a aí entra A, olha para cá, que lindo. Entra A, Vera Fischer é falsa. Maravilha. Por quê? O se então só é falso quando tem V e F, V com F da F. E para você decorar a gente usa Vera ficha é falsa. Tudo bem? V com F da F. Então se então como é que é? Hum. Vera ficha é falsa. Já vai fazer sentido. Se somente se já falei, não, adi não adianta. Iguais da V, diferente da F. Agora que nós sabemos, ah, sabemos os três passos, muito bom, palma, vamos comemorar. Agora que nós sabemos os três passos, vamos montar uma tabela, tá? Vamos lá, vou montar a tabela do Edo do o, sabendo isso tudo. Então é importante que você tenha na mente aí a tabuada. Vamos lá, eu quero montar a tabela do Edo do o. Na hora de montar a tabela, opa, caiu, eu pego, não tem essa. Na hora de montar a tabela, aqui no método MPP, a gente monta a tabela toda junta. Inclusive no nosso livro tem isso. Hoje tá mais difícil de achar o livro, mas nós vamos lançar um novo livro, inclusive, se você quer um método MPP em livro, comenta aqui, deixa aí nos comentários: "Ah, eu quero, me interessa o um método, eu quero o um método além dos vídeos, eu quero também no livro para ter guardado comigo". Isso aí, bota aí pra gente. Lembrando que, vamos lá, primeira coisa, eu tenho que focar nas letras. Quais são as letras? A e B. Então, para eu encontrar, qual, vamos recordar os três passos. Primeiro passo, encontrar o número de linhas da tabela. Segundo passo, galera, distribuir V e F nas letras, aqui, A e B. Terceiro passo, saber a tabuada lógica de cada conectivo para chegar no resultado que é a tabela verdade, tá legal? Então, vamos lá. O primeiro passo é encontrar o número de linhas. E o número de linhas é dado por 2 elevado à quantidade, vou botar aqui em cima, 2 elevado à quantidade de proposições. 2 vezes 2 dão 4 linhas. Então são quatro linhas que vai ter essa, vão ter todas as tabelas. Mas Renato, tem gente, as únicas letras são A e B, tá bom? As únicas letras são A e B. A. Vamos lá. Independente aqui, as únicas letras são A e B. Lembrando que aqui é uma tabela. É o resultado, é um resultado, a tabela do E. Aqui é a tabela do o, aqui é do o. cada um é uma tabela. Ao invés de eu ir montando tabela por tabela, eu já te se né? É melhor, já te deu os três passos da felicidade. Primeiro passo, ok. Checklist. Primeiro, segundo e terceiro passo. Check list. Então vamos lá, primeiro passo. Segundo passo, galera, qual é o segundo passo? Distribuir V e F aqui nessas letras só. O resto é resultado, é tabela. Então vamos lá, como é que eu distribuo? De trás para frente com um verdadeiro e um falso. Mudou a gente dobra. Dois verdadeiros e dois falsos. Mudou a gente dobra. Show de bola, show de bola, show de bola. Maravilha! Então vamos lá. Agora que eu já sei, qual é o terceiro passo? Vou até voltar aqui para você ler. Utilizamos a tabuada lógica dos conectivos para encontrarmos o resultado. Então agora, eu vou usar a tabuada. Tabuada lógica do E, se tu não está com ela na mente, repete aí em casa comigo. Tabuada lógica do E. Tudo V dá V. Caso contrário é falso. Então, no E, eu foco só nas letras aqui, tá? Eu tenho que focar em quem? qual letra que, Qual linha que tem tudo verdadeiro? Qual linha que tem tudo verdadeiro? Só a primeira. Logo o resto é falso. Acabou. Não tem estresse. Essa é a tabuada do E. Meu Deus, Renato. Eu tava nas trevas e é só isso? Só isso. São os três passos para a sua felicidade. Agora você entende porque a Letícia transformou a vida dela lá, teve essa vitória. Isso e muito mais, né? Vamos pro O. Como é que é a tabuada do o? Tudo F. Da F, ou seja, tá? Bora do ou diz que só é falso quando tem tudo falso, caso contrário é verdadeiro. Vem aqui no A e no B, que são as letras que estão aqui, né? No A e no B, qual linha que tem tudo F? Só a última, então o resto é verdadeiro. Show a ah, inclusive, se tu vier comigo mais um pouquinho até o final, tu vai ter um bônus aí. você tudo F da F, verdadeiro. Show de bola. Conectivo, ou como é que é a tabuada do ou galera iguais da F diferente da V então eu vou olhar aqui na letra a e b iguais aqui da falso diferente da verdadeiro iguais aqui da falso show de bola morreu tô achando todas as tabelas lembrando se é a tabela do e tabela do o, tá zero trauma aí e chegou a vez do C, então como é que é a tabuada do sentão, galera? O macete é o que? Vera ficha é falsa. Então vamos lá. Primeira linha tem a vera ficha, que é o VF, não? Então o resultado é o que? Verdadeiro. Segunda linha tem a vera ficha? Tem. vera ficha é falsa. O único caso que vai dar falso, vera ficha v com F. Terceira linha tem a vera ficha, gente? Não. Verdadeiro. Quarta linha tem a vera ficha? Não verdadeiro, Pronto. De novo, ao o lance da Vera Ficha. Vera Ficha é falso. Então, se tiver a Vera Ficha, é falso. Tem a Vera Ficha? Não. É verdadeiro. Tem a Vera Ficha? Não. Quer dizer, tem a Vera Ficha? Tem. É falso. Tem a Vera Ficha? Não. Ah, Ficha Vera. Não, é Vera Ficha. Tem a Vera Ficha? Não. Tudo bem? Verdadeiro. Show? Ah, Renato, eu aprendi que um seitão quando na frente é falso já dá verdadeiro. Sim, também pode ser. Mas, aqui, vamos devagar. Tudo bem e agora por último mas não menos importante vem o 6 somente se como é que é o 6 somente se galera iguais da v diferentes da f eu vou lá iguais da o que verdadeiro diferentes da f iguais da verdadeiro muito bom aprendeu a montar qualquer tabela verdade em três passos acabou de montar cinco tabelas verdades ao invés de ficar decorando. Então bate palma para você mesmo que aprendeu. Show de bola? Não tem essa. Tá aí, ó. Tá qualquer tabela verdade agora você consegue montar. Não tem mais essa de tipo eu não consigo. Você consegue, tá? Você consegue porque você é capaz, tá bom? Então, se embora lá, Dá o teu pause aí, dá o teu print. Show de bola. E vamos montar umas tabelas. Vou montar duas tabelas. Mas, nada e quando forem três? Calma, calma. Eu falei. Calma. Vem comigo. Vamos lá. Montar a tabela. Vamos montar essa tabela aqui. Isso daqui é até uma questão que já caiu na prova do SESP. E SESP é basicamente a única banca que pede. Poucas bancas pedem. SESP sempre pede para você montar a tabela. Então, você tem que saber. A proposição A e B... A e B, então, A ou B é uma tautologia. Esse é o bônus que eu falei. O que é tautologia, galera? Tautologia, existem três tipos de proposições compostas. Tautologia, contradição e contingência. Tautologia é quando o resultado é todo verdadeiro. Eu vou botar aqui para você, tá bom? Tautologia, tá? Vou mais para cá. Esse é o bônus que tu vai levar nessa aula autologia, contradição e contingência. Tem que saber isso, tá? Vamos lá. Se você pega uma, tabela, uma proposição composta e monta a tabela dela, e o resultado é todo verdadeiro, qual é o nome dessa parada? Tautologia. Agora, se você pega uma tabela verdade... E o resultado dela é todo falso. Qual é o nome dela? Contradição. Agora, se você pega uma tabela verdade o resultado está todo misturado, todo bagunçado, tipo VF, VV, qual é o nome dela? Contingência. Tudo bem? Basicamente, ninguém pergunta sobre contingência. É muito difícil perguntar. Sobre contingência, eles perguntam muito sobre tautologia e às vezes contradição. Então, esse foi o meu bônus para você que chegou até aqui na aula, teve a paciência, entendeu que há um processo para chegar e o processo é muito poderoso. Esse processo tem um nome: o um método MPP. Agora vamos montar essa tabela: a proposição A e B. Então, A ou B é uma tautologia, galera. Foca nas letras porque são as proposições quantas letras eu tenho Duas. Por porque eu tenho que focar nas letras que são as proposições porque eu preciso o primeiro passo são três passos primeiro passo checklist primeiro passo encontrar o número de linhas foca na letra segundo passo distribuir v e f na letra foca na letra terceiro passo usar a tabuada lógica é isso é o check list então vamos lá aqui ó a b aí galera Toda proposição composta é igual a uma expressão. Você vai fazer primeiro os parênteses e, por último, quem está aqui. Então, você vai fazer primeiro A e B, correto ou não? Depois, você vai fazer quem? A ou B. E, por último, você faz o C, então. Então, vamos lá. Quantas letras eu tenho? Duas. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4 linhas. Eu particularmente, é porque está sem espaço. Eu particularmente prefiro fazer assim: ó. faço A e B. Faço A ou B. Até o jeito muito que é SIS bota E no final eu faço A e B. Então A ou B. Eu particularmente prefiro fazer assim, acho que fica mais organizado. Faço aqui, faço aqui, volto e resolvo. Tudo bem? Mas nada contra quem faz. Quatro linhas. Então, simbora lá! Olha pra cá. uma duas três quatro então vamos lá simbora no então, por último já dá o resultado ou seja como ele falou que é uma tautologia aqui no final tem que dar tudo verdadeiro tá legal esse é o primeiro passo qual é o segundo passo Checklist. segundo passo segundo passo segundo passo segundo passo distribuir VF como é que eu distribuo VF Começo no último com um verdadeiro e um falso. E aí eu dobro. Ficam dois verdadeiros e dois falsos. Show de bola? E agora eu vou indo para frente. A e B, A ou B e resolvo. Vamos lá? Quem é A e B, galera? Tabuada do E. Como é que é tabuada do E? Tudo V, dá V. E aí? Tem, qual linha que tem tudo V? Só a primeira. O resto é falso. Morreu. Tabuada do outro do F da F qual linha que é F só a última o resto é de... sempre na de azul, né? Agora você tem que olhar para a resposta aqui vai estar tá no eu vou usar o, o ceitão. Como é que é a tabuada do ceitão mesmo Vera ficha é a falsa, tá? E aí só que eu vou ter que olhar para essas duas colunas aqui, ó, a e b B, eu não olho lá para lá porque agora não é a letra A, e a letra B que está ali. Pegou a visão de novo? Ó, você olha para essas porque são elas que estão aqui. Que vão dar o resultado. E aí eu vejo se tem a Vera Ficha. Vamos lá. Primeira linha tem a Vera Ficha? Não, resultado verdadeiro. Segunda linha, terceira linha e quarta linha tem a Vera Ficha? Não, porque começa em falso. Então, o resultado é verdadeiro. Maravilha. Tá aí, ó, continuando o meu bônus. Qual é o nome dessa parada? É uma tautologia. Isso que é uma tautologia. Então, o nosso item está certo ou está errado? Está certo, é o estilo de SESP. Show de bola. Aprendeu a montar a tabela. Show. Qualquer tabela agora você consegue. Você não decorou, você aprendeu. Quem aprende, não esquece. Essa é a diferença do método MPP. Muita gente te ensinou. Mas você não aprendeu. O método MPP é para você aprender e fazer a prova, otimizando seu tempo, tá? Show. A outra maneira de se fazer é você fazer assim, ó. Eu falei A e B, né? Então A ou B. Aí tu vai botar aqui ó. A e B é v, F, F F F, né? Seguindo A ou B é V V V F. E o resultado final ficará aqui, né? Fazendo junto. Eu não gosto porque às vezes é muito grande tu se enrola, tá bom? E aí, como é que é? Tem a Vera Fischer? Não? Vai dar tudo verdadeiro. Nenhum caso tem a Vera Fischer. Tá? Outra maneira. Eu prefiro fazer organizadinho. Esse é seu critério. Show de bola! Tem mais uma, não vai embora não! Tem mais uma. Vamos fazer aqui mais uma. Eu sei que você tá pensando, porra, tô entendendo. Mas agora, tá entendendo? Bota aí no comentário. Joga aí no comentário pra mim, tá? Tô entendendo. Mas, Renato, é, eu preciso, eu tô aqui, não tô me aguentando. Eu quero saber quando tem três proposições, como é que eu faço? Então, se eu desejo é uma ordem, vamos lá. Aqui é para montar a tabela mesmo, aquilo foi um item, tá? Para montar. Primeira coisa, a gente tem que focar nas letras, nas proposições. Por quê? Checklist. Primeiro passo, encontrar o um número de linhas. Foca na letra Segundo passo, distribuir V e F na letra. Foca na letra. Terceiro passo, aplicar a tabuada lógica para ter resultado. Então, vamos lá. Não P, Q, R. Tem P. Então, eu vou montar aqui, ó. P, Q e R. Show? E aí, parênteses. Eu gosto. Eu vou fazer assim. Vou te ensinar assim, no parênteses. Tu ensina assim no curso, Renato? Sim. Tô te ensinando aqui. Eu tô abrindo sem medo de esconder o jogo. Não tem. Eu quero levar o o número de pessoas possíveis o método MPP e que pessoas transformem de verdade sua vida, acabem com essa coisa, consigam realizar o seu sonho, dar uma vida melhor para sua família, e eu sei que o método MPP é um caminho para isso, tá? É o caminho. Não P que então R. E para finalizar o resultado, ó, não P ou que então R. Show? Separei, né? Não P, que então R é e resultado. Show? Sempre o resultado no final. Agora, primeira coisa que eu tenho que fazer, número de linhas. 2 elevado a 3, que são três letras, isso daí vão dar oito linhas. Show? Então eu vou separar as oito linhas aqui comigo. Vem comigo. Uma, duas, três. 4, 5, 6, até a caneta fica fácil, tem, tem tinta, tem 7, 8, tem tinta na parada, até a caneta tá fraca com isso, <risos> vamos lá, tá aí, simbora, tudo bem? E aí, se o primeiro passo a queixa é que ele segundo passo... Distribuir VF F nas letras, começando de trás para frente com um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro opa, e um falso. Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Mudou, a gente dobra. Dois verdadeiros e dois falsos. Dois verdadeiros e dois falsos. Mudou, a gente dobra. Quatro verdadeiros e quatro falsos. Maravilha. Quatro verdadeiros e quatro falsos. Show de bola? Agora eu vou andando para frente, evoluindo, vamos lá. Ó, esse símbolo, de repente, tu nunca viu, a cantoneira, pode vir o tio ou a cantoneira, que é esse L, esse L deitado. Isso representa a negação. Tá? Ah, eu estava aqui não sabia o que era, então agora você sabe. E o que a negação faz? Ela muda o valor lógico. O verdadeiro vira falso e o falso vira verdadeiro. Então... Negar o P é trocar. O P é quem? vê F, F F F F. Ou seja, vai ficar F, F, F, F, F, F v, v, v Vai trocar. Correto ou não? Agora eu tenho que fazer quem então r Muita dúvida sua aí estava na sua mente. Pô, o C então é Vera ficha Pô, quando tem três, ele sempre vai botar um parênteses Por isso que eu falei, vem comigo que tem um processo, não um pula, não um pula, tá? Então, vamos lá. Que, então, R? Tem que olhar aqui para ver a Vera Fischer. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Verdadeiro. Tem a Vera Fischer aqui? Tem. Então, ela é falsa. Agora, tem a Vera Fischer nessas próximas duas linhas? Não. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Tem a Vera Fischer aqui nessa linha? Tem. Então, é falso. Tem a Vera Fischer? Não. Então, é verdadeiro. Show de bola, tranquilo, tranquilo. Agora chegou a grande hora, a hora da resposta. Ó. A resposta aqui eu vou ter que olhar para esse e para esse usar a tabuada lógica do ou, entendeu? Você olha, vê quem é a tabuada lógica. Tranquilo, porque os outros dois tu já achou. E como é a tabuada lógica do ou? E é, como é que é a tabuada lógica do ou? Tudo F da F tá boa a lógica do o diz o que tudo F da F caso contrário é verdadeiro show então vamos buscar qual linha tem tudo F ó segunda linha tem tudo falso só a segunda linha que tem tudo falso então o resto é tudo o que verdadeiro tá aí o resultado dessa tabela show de bola sensacional muito bom muito bom muito bom espero que você tenha aproveitado tenha curtido porque mais importante a gente curtir a caminhada, você vê que eu estou aqui curtindo, tudo lindo, como diz o Marcão, zero trauma, como eu falo, e esse é o um maravilhoso raciocínio lógico com o método MPP. Show? Tá aí a tabela, dá o teu print aí, dá o teu pause, se bora seguir. Ó, oh, e a... se você chegou até aqui, cara, porque você quer aprender, eu tenho certeza que você aprendeu, tá legal, e você precisa dar um passo, porque essa aula deu um despertar, se assim, você, caraca, não é o que me passaram a tabela verdade. Eu consigo aprender. Agora, se você quer realmente chegar ao próximo nível e se aprovar igual a Letícia, foi Letícia? Letícia, né? Igual a nossa aluna lá do início, foi aprovada, não, mudado sua vida, que ela não falou nada sobre aprovação, ela falou que acertou de 4 e 5. Tem uma vitória no raciocínio lógico, esse é o curso. É o nosso módulo completo de raciocínio lógico. Ainda tem mais três bônus sensacionais. Então o que, é que você vai fazer? Escuta. Em algum lugar aqui tem o link da nossa aula do nosso curso. Você vai clicar, vai assistir uma aula do próprio curso lá, que tem lá uma aula demonstrativa do próprio curso, tá bom? Vai ver todos os casos de sucesso de pessoas que estudaram pelo curso, vai ver todos os três bônus e eu tô te aguardando na nossa no nosso curso pra gente começar a transformação juntos. Tá legal, show de bola, gostou da aula? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like. Se embora que tem uma mensagem aqui, uma mensagem, tem uma mensagem aqui. Vamos lá. As dificuldades fizeram-se para serem vencidas. Olha só, você tá com dificuldade raciocínio Sabe para que a dificuldade foi feita? Para ser vencida, Johnny walk Então tá com dificuldade? Vamos vencer e juntos nós vamos conseguir salvar. Como diz Marcal, juntos. Conseguiremos essa vaga. Nós vamos mudar isso, cara, porque as dificuldades fizeram -se para serem vencidas. Vamos vencer. Olha o que você venceu hoje assistindo esse vídeo. Tanta coisa, domingo à noite, tanta coisa para você ver, você tá aqui, então você merece o seu melhor. Por isso que eu dei o meu melhor e abri o jogo, três passos da felicidade para montar uma tabela verdade. Show de bola, semana que vem eu tô de volta e vamos que vamos. Deixa sugestões de conteúdo aí nos comentários que a gente tá junto, valeu galera, se você gostou também, deixa aí embaixo, que eu quero saber, valeu gente, um beijo, até a próxima, se você aprendeu, deixa aí para eu saber, valeu gente, até lá.